Nessa videoaula, a gente vai falar sobre resumo de enzima. Então, deixa que o tio que te explica! Deixa que a gente explica! Fala, galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui com a gente. A gente vai falar hoje sobre enzima. Lembrando que o nosso objetivo aqui é estar toda semana com vocês, sempre fazendo um resumo aqui para vocês e logo resolvendo um exercício. Isso é muito importante essas aulas. Porque você vai pegando. Galera, a gente tem um horário específico aqui. Então você vai pegando, vai resolvendo exercício. A gente tem várias aulas aqui durante toda a semana. Segunda, sexta com vocês, tá? Bora começar falando sobre enzimas. Enzimas. A gente já teve uma aula de proteína. É interessante você assistir essa aula de resumo de proteína. Você que está acompanhando a gente. E depois assistir uma aula de enzima. Qual é a função da enzima, Kennedy? A enzima a gente chama ela de catalisador. Ou biocatalisador. Caiu em prova esse termo biocatalisador é algo que acelera a reação. Se é bio, é biológico. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que no nosso corpo, algo iria sofrer uma digestão, digestão, sei lá, de uma proteína, digestão de um lipídio, digestão de um carboidrato, e ia, ia demorar, vamos dizer assim, meia hora para acontecer. Quando eu jogo uma enzima, ela acelera a reação. Então vai acontecer em 10 minutos. Então a primeira coisa que você tem que marcar em prova. Enzima acelera a a reação, tá? Kennedy, como é que ela acelera essa reação? Quimicamente, a gente diz que o catalisador ele diminui que a gente chama de energia de ativação. Cuidado, galera. Acelera a reação, mas diminui a energia de ativação. O que é a energia de ativação? Com toda a calma do mundo, mas eu vou contar uma historinha. Toda a calma do mundo. Energia de ativação é a energia necessária para que uma reação aconteça. Vamos imaginar que eu tenho que gastar muita energia. Então, é claro que a reação vai demorar mais para acontecer. Se eu tenho que gastar menos energia, é claro que a reação vai acontecer mais rápido. Posso te dar um exemplo? Caí uma vez em prova, numa chart lá em prova, é, é, trazendo para o dia a dia do aluno como é a enzima, mas trazendo para o dia a dia. Mostrava assim, um casal, é, não de namorado, mas um casal que estava se olhando. Menino, uma menina, estava se olhando lá, então, cada um rindo pro outro. Rindo para o outro, não estava acontecendo nada o menino não chegava na menina, a menina não chegava no menino, e ficava naquela coisa de só um rindo para a cara do outro, <risos> rindo para a cara do outro. É o que aconteceu? Chegou uma mulher lá saltitando, conversou lá no ouvido da menina, conversou lá no ouvido do menino, e eles saíram no final juntos. Aí a questão, olha a viagem, que a questão perguntava, qual era quem era a enzima da reação? Era essa mulher que conversou no, no, no, no ouvido dos dois. Por quê? Primeira coisa, qual era a reação? A reação era de ficarem juntos a enzima acelerou essa reação e ela diminuiu a energia porque o menino teria que bolar alguma coisa para chegar na menina ou vice-versa. Ou seja, diminuiu já a energia que eles teriam que gastar. Deu para entender mais ou menos? Outro exemplo, se eu fosse construir um muro, eu, Kennedy, vou construir um muro lá em casa, eu vou gastar uma certa energia, eu vou gastar um certo tempo. Se eu tiver um cara que é especialista em construir muro, eu vou dar o nome dele de enzima. Nome de enzima. Concorda comigo que eu vou construir um muro mais rápido? Sim, vai acelerar a reação. Concorda comigo que eu vou fazer em menos, eu vou gastar menos energia? Sim, porque o cara vai me ajudar. Então, enzima acelera a reação e diminui a energia que seria gasta na reação, tá? Diminui a energia de ativação. Outra coisa, a gente tem dois modelos de enzima que caem em prova. O modelo tradicional, que a gente chama de chave fechadura, e o modelo mais aceito hoje, que é o encaixe induzido. Lembrando que isso é uma aula de resumo, tá, galera? É, o modelo tradicional é aquele velho de chave fechadura. Se eu tenho uma chave, só vai pegar na fechadura da minha casa. Concorda comigo? Eu não vou pegar minha chave e entrar na casa do vizinho. Não vai funcionar. Então, o modelo tradicional de enzima é que a gente tem uma enzima, tá? Não é um pac-man aqui. É enzima. Tem um substrato. substrato é aquilo que a enzima vai atuar. Pode ser uma proteína, pode ser um lipídio, Tá? Então ela vai atuar. E esse encaixe no modelo tradicional, ele tinha que ser perfeito. Ele tinha que ser específico. Exemplo, aqui eu tenho um triângulo, sei lá. O encaixe da enzima, aqui o encaixe a gente chama de centro ativo ou sítio ativo. Centro ativo ou sítio ativo. Tinha que ser perfeito. Ou seja, ela era específica. Hoje o novo modelo, ele já traz que não é bem assim. Eu posso ter uma enzima... Onde ela pode ter aqui um substrato. Exemplo, a enzima ela tem um encaixe para um triângulo. E eu tenho aqui um substrato que é quadrado. Ou, sei lá, retângulo aqui. Não sei como eu desenhei. E no final ela consegue compactar. Por quê? O encaixe ele pode ser induzido. Tem gente que compara o encaixe induzido a um aperto de mão. Quando você vai apertar a mão de uma pessoa, você vai induzindo ou compactando-se ou... Vamos dizer assim, é, se adaptando a mão da pessoa que ela vai apertar. Se a mão dela é maior, se a mão dela é menor, se ela tem um aperto mais forte ou não. Então a gente diz que é mais ou menos o encaixe induzido é como se fosse um aperto de mão. Olha, eu vou apertando, vai se encaixando e eu vou, ficando, eu vou induzindo esse encaixe. É um modelo de encaixe induzido, tá? A enzima também ela pode atuar segundo alguns fatores, galera. Temperatura, pH e a concentração do substrato. Com calma. O que é a temperatura, Kennedy? A gente interpreta assim: olha, que a atividade da enzima ela tem um ponto ótimo, determinada temperatura. Tem exemplo, no nosso corpo, tem enzimas que elas vão atuar numa temperatura em torno de 40 graus. É o ponto ótimo que ela atua muito. Só que passou dessa temperatura, a enzima ela começa a morrer. Por quê? Porque ela é uma proteína. E proteína em temperaturas elevadas elas sofrem desnaturação desnaturação. Então como é que você interpreta esse gráfico? Que uma temperatura ela pode ter o um ponto ótimo dela que é o máximo que ela pode acelerar e depois ela vai decaindo numa que a gente chama de desnaturação. pH também, galera. pH, lembra pra mim, não é uma aula sobre química mas lembra pra mim, o pH ele vai de 0 a 14 0 a 14 e no meio eu tenho 7. pH em torno de 7 é neutro, neutro. pH maior que 7 é o que? É básico pH 8, pH 12 é básico. pH menor que 7 é pH ácido. Cuidado, tem gente que fala assim, é, o aumento da acidez diminui o pH. Tá certo. Por que tá certo? Porque aumento da acidez é se tornar mais ácido. É diminuir o pH. É menor que 7. Tá? pH 5, pH 2. Então assim, a gente tem enzima no nosso corpo que atua é na boca. Em pH neutro, em torno de 7. A gente tem enzima que atua é no nosso estômago, pH ácido. Menor que 7, tem enzima que atua no nosso intestino delgado. pH básico, tá? Então, isso aqui é o pH ótimo. Concentração do substrato. Cara, vamos imaginar que você vai comer é, proteína. Você vai comer lá, sei lá, alguma proteína. Quando você está comendo proteína, o teu corpo vai liberando enzima. Você come mais proteína, liberou mais enzima. Comeu a proteína, liberou mais enzima. Será que eu posso ficar comendo igual um doido e o nosso corpo vai ficar... Não. Vai chegar o um momento que a, a, a enzima vai dizer... Ei, ei, ei, ei, para. Eu estou saturado de você. Então é isso que vai acontecer. A gente entra num processo que a gente chama de saturação. O gráfico da concentração de substrato de saturação é esse: que sobe e se mantém constante. Porque você vai ter mais substrato, mais coisa, do que enzima. Aí é, você tem que dar uma parada. Calma, espera. Como é que pode cair isso em prova? Olha essa questão aqui do Enem PPL, galera. Enem PPL. Fala assim. Sabendo-se que as enzimas podem ter sua atividade regulada por diferentes condições de temperatura e pH. Ele só falou de temperatura e pH. Foi realizado um experimento, experimento para testar as condições ótimas para a atividade de uma determinada enzima. Os resultados estão apresentados no gráfico. Aí você tem que analisar o gráfico. O gráfico, se você pode ver, ele mostra assim. É, o primeiro aqui, eu tenho aqui uma subida né, da atividade de um lado, a atividade da enzima, e eu tenho 10 graus, 20 graus, 30 graus. Conforme eu aumento a temperatura, a atividade da enzima ela também aumenta. Porém, o pH aqui ele vai ser menor que 7. Em pH ácido, pH ácido, eu tenho aqui essas condições. pH menor que 7, ele falou que era o pH específico. Eu aumento a temperatura, vai aumentando a atividade da enzima. Da enzima. No momento 2, eu mantenho a mesma coisa. 10, 20, 30 graus. Com o aumento da temperatura, eu vou aumentando a atividade da enzima. Só que ele fez outra coisa. É o pH maior que 8 agora. C maior que 8 é um pH básico. pH básico. O que, que você percebeu de um gráfico para o outro, galera? Que a enzima ela atua melhor em pH o quê? Ácido. Por que em pH ácido? Porque a gente sabe que vai aumentando a temperatura, acelera. Mas não é só temperatura, é pH. Porque quando o pH está menor que 7, pH ácido, eu tenho isso aqui. Quando ele está maior que 8, ou seja, maior que 8 é básico, né? pH básico diminui a atividade. Você vai com esse conhecimento para as alternativas. Em relação ao funcionamento das enzimas, os resultados obtidos indicavam o quê? Letra A. O aumento do pH eleva a uma atividade maior. O aumento do pH leva a uma atividade maior da enzima. Lembrando, galera, o aumento do pH é o pH básico. Aumenta. Aí o aluno fica confundindo. Aumento do pH é maior que 7. É pH básico. E Não é verdade. Não tem uma maior atividade. Tanto é que quando eu aumentei o pH, olha, pH em torno de 8, diminuiu. É o pH ácido que aumenta. Letra B. Temperatura baixa de 10 graus Celsius é o principal inibidor da enzima. Não! Não, não dá para extrair isso aqui do gráfico. Não dá para ver isso. Até porque está mostrando até 10 aqui, graus. Letra C. Ambiente básico reduz a quantidade de enzima necessária na reação. Eu não posso dizer quantidade de enzima. Não posso analisar isso. Quantidade de enzima, não. pH vai reduzir a quantidade de enzima? Não. Letra D. Ambiente básico, olha o ambiente básico, reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima. Aí sim. Porque a enzima, para ela atuar... Ela precisa de determinados fatores. Temperatura, pH, concentração. Se ela não tem esse pH ótimo, ela não consegue atuar no substrato. Logo, é um termo mais difícil, tá, galera? Ela não consegue atuar no substrato. Só que em prova ele vai colocar mais difícil. Qual é o termo mais difícil? É o quê? Metabolizar o substrato. Então, não vou ter muito substrato metabolizado. Porque a enzima ela não está conseguindo atuar. Ela vai ter mais pH ácido menos em pH básico. Logo, a alternativa correta seria a letra D. A letra E, a temperatura ótima de funcionamento da enzima 30, é independente do pH? Não, depende do pH. pH ácido é melhor. É uma questão difícil, mas eu espero que você tenha gostado. Eu aguardo você na próxima aula. Beijão pra você. Deixa que a gente explica...